Bem-vindo ao Calcule Comigo. Nesse vídeo de dicas de aplicativos, vou falar um pouco mais sobre o Photomatch. Eu já apresentei o Photomatch no canal, num primeiro vídeo, explicando quais são as expressões que ele consegue interpretar. Agora eu vou falar um pouco sobre o real uso do aplicativo. Primeiramente, quais são os ajustes iniciais a serem feitos. Depois, como explorar o recurso mais importante, na minha opinião, que é o passo a passo das resoluções como verificar o histórico dos seus cálculos e adicionar favoritos para que você utilize de forma recorrente, e uma função muito interessante que é o compartilhamento, que permite que você envie os seus resultados para outras pessoas. A primeira execução do Photomath é da seguinte maneira, você abre o aplicativo e ele vai aparecer uma tela de bem-vindo ao e escolha o idioma, você pode deixar em português, ou alterar para outro idioma, no caso você queira. Depois de reconhecer o idioma, existe um tutorial rápido sobre as principais funções. Ele diz que digitaliza os problemas matemáticos e obtém resultados, que ele ensina a passo a passo como verificar seus resultados, que é possível utilizar uma calculadora para poder manipular as equações a serem resolvidas, e que ele também produz gráficos. Tudo isso vai ser explicado melhor ao longo do vídeo. E é necessário dar uma permissão, no caso do Android, para que o Photomat consiga utilizar a sua câmera. Se você clicar em Permitir, você vai conseguir utilizar a câmera. Se você clicar em Negar, não vai ser possível usar a câmera, só a função calculadora dele. Eu cliquei em Permitir, vamos ver o que, que acontece. Na utilização da câmera, primeiramente ele identifica a imagem que está na sua frente e dá uma dica, um tutorial básico, de como fazer o ajuste. Existe uma região, que é a região que vai ser identificada. Você pode arrastar o canto direito inferior para poder ajustar o formato dessa região, ou mais estreita, ou mais larga, ou mais alta, ou mais baixa. Eu recomendo sempre que você utilize o flash no canto direito superior para poder deixar suas imagens mais nítidas é possível reconhecer uma parte somente da imagem. Observe que aqui tem um sistema de três equações, eu pedi para reconhecer só a última das equações. Agora vamos ver qual é o passo a passo da resolução daquela equação que eu selecionei. Quando você visualiza o passo a passo, é possível ver alguns blocos de solução. Então, nesse primeiro bloco, é possível ainda detalhar algumas etapas da solução, fazendo com que você compreenda cada um dos detalhes e não deixe passar nada despercebido. A navegação é por meio das setas. Então, você pode ir da primeira para a segunda, da segunda para o terceiro bloco, utilizando as setas. É interessante que alguns problemas vão ter mais de um método de solução. Então, por exemplo, essa equação que tem três variáveis pode ser calculada com relação à variável x, com relação à variável y, ou ainda com relação à variável z. Vão ser três resultados diferentes. E ele possibilita a exibição de todos esses métodos. Quando você está trabalhando com problemas mais complexos, ele também mostra as várias técnicas de solução distintas para esses problemas. Você pode registrar os seus problemas para uso posterior. Isso é bastante interessante. Observe, aqui eu tenho uma expressão que é bastante longa. Então, via a resolução dela, Estou olhando o passo a passo e vendo que tem coisa aqui que eu não quero esquecer, porque o detalhamento é muito grande. Então, o que pode ser feito é que eu posso clicar em adicionar ao favorito. E agora, essa equação, essa resolução passo a passo, vai ficar disponível no meu caderno, que é o último item, com, junto com o histórico dos cálculos que foram feitos. É interessante aquilo que você precisa reutilizar sempre, manter nos seus favoritos. Inclusive porque é possível editar o seu cálculo uma vez que você já fez a identificação. É o que nós vamos ver agora. Para você conseguir editar alguma equação ou expressão que já foi reconhecida, você vai clicar no canto direito superior e ir em editar problema. Quando você clica em editar problema, abre a calculadora do Photomat. Essa é a função do Photomat que não depende da utilização da câmera. Você pode utilizar as setas para a navegação, para poder fazer pequenas alterações também utilizando os botões da calculadora. Imagine que, no caso, entre o problema que tinha sido identificado e um novo que eu preciso resolver, só preciso alterar, por exemplo, o valor de um expoente. Então, eu não vou precisar escrever tudo isso de novo, só faço uma pequena alteração utilizando os botões da calculadora. Uma das funções mais interessantes do Photomatch é, além de você poder fazer isso tudo, você também pode compartilhar com outras pessoas os seus resultados e guardar para você também. Para poder fazer isso, você clica no botão no canto direito superior e vai aparecer Compartilhar esta solução. Existem várias opções. Eu gosto sempre de copiar para a área de transferência, porque assim eu posso colar em qualquer aplicativo. Mas além de copiar para a área de transferência, você também pode utilizar outros recursos que já têm links diretos. Por exemplo, pode enviar por e-mail. Aqui eu vou enviar por e-mail o link para essa resolução. Observe que no corpo do e-mail está apenas uma URL. Estou enviando o um e-mail para mim mesmo e vou editar aqui o assunto. Então essa URL fotometnet s v 3 ng é o link que vai levar a gente conseguir visualizar novamente esse problema sendo resolvido pelo Photomatch. Vou enviar agora esse link por e-mail. Aguarde um pouco que vai chegar. Eu vou abrir ele novamente. Opa, vamos lá. Abrindo o e-mail. Abrindo o e-mail que eu enviei para mim mesmo, tem o link clicável. Agora, se eu clicar nesse link, o que vai acontecer é que vai abrir o próprio Photomatch para resolver este mesmo problema que eu estava compartilhando. Então, mandar para você mesmo ou mandar para os seus colegas os resultados no Photomatch faz com que fique mais simples de depois verificá-los. Mas também é possível publicar esses resultados, ou seja, deixá-los visíveis para qualquer pessoa que não tenha o Photomatch. Se você não tiver o FotoMatch instalado, o link enviado no compartilhamento vai aparecer no seu e-mail, por exemplo. Mas, ao clicar nesse link, você não vai abrir automaticamente o Photomat. Vai abrir um navegador de internet, onde vai aparecer, se você não tiver o aplicativo instalado, uma página web com a solução. Só que observe que é uma solução muito mais simplificada do que aquela resolução que o Photomath apresenta dentro do aplicativo. É possível, inclusive, alterar aí qual é a linguagem, qual é o idioma que você quer visualizar essa solução, mas, em geral, ela vai apresentar só os elementos algébricos da resolução, não muito do daquele detalhamento ou das animações que o Photomath apresenta dentro do próprio aplicativo. Então, isso foi um pouco mais sobre o Photomatch. Esse foi um segundo vídeo, vai haver um terceiro ainda, sobre como digitar as expressões sem necessariamente utilizar a câmera para poder identificar quais são as expressões por escrito. Isso é muito útil porque muitas vezes você pode não estar com o que você quer calcular disponível para ser identificado pela câmera, ou você tem pequenas alterações necessárias para serem feitas para você mudar um problema para outro problema. Além disso, você pode assistir o primeiro vídeo, que fala sobre o reconhecimento de escrita, quais são as expressões que o Fotomete consegue interpretar. Você vai ficar admirado, a quantidade de expressões e o poder matemático que ele tem é muito maior do que eu, pelo menos, esperava antes de começar a conhecer suas funções. Então, esses são dois vídeos no canal que vão continuar falando sobre o Photomatch. Continue assistindo o conteúdo do Calcule Comigo, se inscreva no canal e compartilhe caso você goste desse material para que outras pessoas também tenham acesso. Muito obrigado, até mais!